já há já cá o que da cá de a cá de a a Trabalha a perspectiva do uso dos recursos naturais. A gente está falando de governança e de apego ao território. A gente só tem a consciência quando a coisa está acabando, né? Isso que que faz com que as pessoas tenham essa ideia de, de tentar manejar para tentar garantir para para futuras gerações, né? Eu tenho uma filha, que agora ela está com 17 anos, ela não conhecia mais Pirarucu, né? Aí uma vez o tio dela matou um Pirarucu, ela disse, pai, que traíra grande que o tio, o tio dela pegou, né? Ela não estava conhecendo mais. Só tinha aqueles bordózinhos do rabo seco, aquelas piranhinhas, chorona, sabe? A situação já estava precária. Nós se conscientizamos, povos indígenas, só a nossa aldeia, diz, vamos tirar um lago para guardar pra gente. Nós temos muito lago aqui, vamos tirar um lago para guardar pra gente? Porque senão, quando nossos filhos, nossos netos nascer, não vai ter mais nada. Com esse trabalho de manejo, a gente pegou, né? Aí ficou só, só reserva, reservando né? lá no lago, vigiando para ninguém entrar. Cinco anos só vigiando, sem pescar, sem trabalhar um recurso que já estava no estado de escassez, voltar a ter esse recurso em abundância no seu território e ainda assim continuar a exploração, só que na no viés de uma exploração sustentável, retirar o que a natureza é capaz de recuperar. Nós escolhemos os AIMA, a gente indígena de manejo ambiental ele que controlava os pescadores né, e observava os instrumentos que eles traziam. Né, e quanto tempo que eles vão permanecer nesse local que eles estão fazendo pesca. Por que, ele, que eles estão pescando, ou eles estão pescando para vender ou consumo próprio. Esse tipo de entrevista que o, o Aymer fazia naquele tempo. Né. Aí a gente tem mapeado os rios que são das comunidades, os rios que são berçários de peixe, que, não deve, que são intocáveis os berçários, é onde os peixes se reproduzem, e tem os lagos que são para pesca esportiva, e tem outros que são para pesca comercial. E lá também a gente tem as espécies que não podem ser pescadas. A gente faz todo, tem todo esse cuidado e a gente faz o plano de manejo dessa forma. No começo, a gente, quando tinha uma invasão, só ia dois ou três pessoas. Era muito fraco, agora não. Lá se mobiliza todas as comunidades, todo mundo vai lá. Primeiro, se organizar, né? após todos se concordarem e fazer a vigilância. O primeiro passo que a gente pode fazer é a organização comunitária. O primeiro ponto que a gente colocou falta de conhecimento de ambos foram regionais. O papel da associação é na organização, na sistematização dos, das informações do manejo, é a questão dos territórios também, de auxiliar na gestão. O manejo pesqueiro é construído pelas comunidades. Não é alguém que vai lá, que impõe como deve ser. Elas veem o manejo como uma forma de se organizar, de se padronizar melhor, de se sentir mais empoderada dos, dos territórios. Reunimos os, as comunidades vizinhas e decidimos como fazer o manejo de pesca dentro da, da, dentro da nossa associação. O caminho não é só depender do governo, mas sim, tem outros caminhos de, de sobreviver e fortalecer a comunidades nossa organização. Eu vou levar isso, eu estou feliz com isso. Não tem mais peixe, então eles estão todos roubando a nossa terra. Os parentes de Cana Maria, eles ficam muito sentidos. Eles dizem que ainda está em tempo de fazer tudo, do todo esse processo, de, de preservar mesmo, que isso que vale a pena. Os, os grandes tuxais, né? não tinha o conhecimento que hoje nós temos de ter uma outra alternativa. Né? Isso é interessante, porque a juventude, que o pessoal fala que é o, que é o nosso futuro, né? e eles conseguem já ver isso, entendeu? esse sentimento de, de, de, de proteger a terra. Muito do sucesso que a gente tem com as experiências do manejo vem com a participação das mulheres também nesse processo de organização. E ela consegue também agregar e trabalhar a organização do setor já que eu, eu era a titular na minha campesina apresentando o um movimento dos pescadores e pescadoras da Meu sonho era até estudar e defender o direito dos povos indígenas e hoje é isso que eu faço. Eu vou buscar outro conhecimento nas outras terras indígenas e eu mostro para eles como funciona, como funciona a proteção, como faz a, a conservação, a preservação. Que haja um desenvolvimento, que haja turismo, que haja... O, o progresso lá, mas de uma forma ordenada, respeitada e organizada por nós de lá. Inclusive, eu até anotei uma, uma fala da parente de Santarém ontem, que ela falou assim, né, a gente não queremos só desenvolvimento, e sim envolvimento. Agora, porque isso, chamou muita atenção. Além de nós preservar o nosso vilarejo, nós queremos fazer o manejo, mas o manejo de forma acompanhada, técnica, né, com capacitações e tal, que a gente vê que isso é muito importante, porque tudo está interligado, para a gente, na nossa cultura entre os povos indígenas. Foi notório para o poder público é, é, essa essa organização, esse trabalho do manejo, um pouco assim distante de realmente da necessidade que se precisa, mas vem se aproximando. As comunidades é que fazem o manejo acontecer. Porque são elas que vivem lá, que precisam do pescado mais do que ninguém. Aí reforça ainda mais a ideia de que o manejo enquanto exemplo de cidadania. Nas áreas de manejo, a gente, pelas informações que tivemos, né, junto com os monitores, a gente viu que a população do pescado aumentou. Com três anos que nós já tínhamos mobilizado, guardado o Lago do Cuia, era muito tambaqui, já tinha muito tambaqui, muito pirarucu, tracajá, tartaruga. Nesse ano nós tiremos 101 peixes. Foi de 190 peixes. 525. E também tiremos 20 toneladas de tambaqui. Mais 10 toneladas de peixe meúdo entre tucunaré, curimatá, pacu. Uma tonelada de só de surubim. Que foi dividido pra, de igual a igual para as famílias, todas as famílias que. As pessoas que trabalharam diretamente dentro do manejo, cada um recebeu um pouco, mas assim a questão não é o dinheiro, né? A questão é a riqueza que tem, o um momento único de você reunir a intimidade toda em um local, pessoa reunir, conversar, cheirar um rapé, né? Martigão, é esse momento de, de, de festa, né? uma apresentação geral, assim, explicando o que são as diretrizes, do ponto de vista mais técnico e também do ponto de vista político e pragmático, com a presença de representantes do movimento de pescadores do litoral. Todo mundo se reuniu em grupos em torno da pesca de pequena escala para tentar valorizar e estruturar ainda mais essas iniciativas. Eu vejo que as diretrizes da FAO exatamente têm esse olhar coletivo, é um interesse para o, os povos. E a gente sabe a importância das diretrizes para garantir os direitos humanos das populações. Né? As diretrizes da, da, da FAO são muito importantes para a região, para a organização dos manejadores, dos ribeirinhos e dos indígenas. Ao planejar o desenvolvimento posteiro, os governos devem respeitar... É a questão do conhecimento, né? De poder é, conhecer um pouco a realidade de cada região, entendeu? E saber que aqui vive um povo muito guerreiro, que, não, que está resistindo aí desde que foi invadido o Brasil, e que essa população avança cada dia que passa, aprende mais, luta mais, e, com certeza, vai conquistar mais. Cara, você não imagina. Eu estou muito feliz com isso. Assim. É, vou levar essa informação e será, com certeza, uma pauta nossa de nós discutir na nossa grande reunião. Assim. Esse momento foi muito importante é, nesse contexto de integração, de representações desses territórios que a gente atua aqui no Amazonas e os demais parceiros atuam, para que a gente fortaleça, a partir daí, a partir dessa integração e desse entendimento, a gente fortaleça as ações voltadas para a melhoria da gestão dos recursos pesqueiros. O é muito mais do que um conceito, é a prática vivenciada por essas comunidades. Então, dar voz e dar vez a essas pessoas para que elas consigam falar do que fazem, das suas práticas e o quanto isso é gratificante quando elas conseguem fazer aquilo que elas gostam e ao mesmo tempo gerar renda para o seu sustento ali, no próprio local onde elas vivem. Para mim, acho que esse é o melhor exemplo de sucesso de que o manejo dos recursos naturais pode trazer para as populações. Porque o caminho está feito, né? Agora é a gente tentar caminhar entendeu? na mesma direção. Né? Os velhos sempre contavam né, que, que os peixes são também igual a nós, gente como nós, dentro do, do, dentro do rio. Aí tem os lugares sagrados que a gente fala. Esse lugar sagrado é visto como uma maloca dos peixes. Lá que eles se concentram também. Dizem que são, são gente, da água uh -huh.